Gente, tenho alegria de lhes apresentar a obra da minha vida, o livro Graça Transformadora. Até então, né, em nenhum outro livro eu me dediquei tanto, investi tanto tempo estudando, meditando, refletindo, orando, trocando né, figurinha com outros mestres, como fiz com esse assunto. Para mim, ele é uma chave de frutificação na vida cristã. Paulo escrevendo aos Colossenses, elogia a fé cristã em Jesus, fala do crescimento e da frutificação do Evangelho, e no verso 6, ele dá o ponto de partida de tudo isso, quando ele diz, desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus, na verdade. Entender a graça é uma das maiores chaves para viver a vida cristã e a obra do ministério. Então nós construímos aqui a apresentação de uma visão que ela é teológica, ela é e também cronológica em relação a todo o plano de salvação. Ao mesmo tempo que apresento um livro sobre a graça de Deus, posso dizer que é um manual bíblico sobre soterologia, a doutrina da salvação. A diferença é que não limitamos a obra da graça somente aquilo que acontece na conversão, onde a graça remove a condenação de pecados já cometidos. Nós enfatizamos muito o elemento do pós-conversão que é quando a graça nos empodera para uma vida de obediência e de santidade. Apresentamos a graça como a maior força capacitadora de Deus na vida do homem. Eu tenho certeza que essa leitura será impactante, revolucionária e muito enriquecedora na sua vida. Recomendo de coração. Música